não gostei, então vamos ver se a gente consegue, né, ó Expresso Primeira vez estudando essa máquina aqui deles, aqui, vamos ver Muito bom Agora eu vou pegar o quê? Meu pires né? Vou levar lá pra mesa, ó Cafézinho saiu Deixa eu mostrar pra você o Cafezinho saiu Estou aqui tudo que está aqui você pode pegar sem precisar chamar ninguém, tá? Você vai pegando o que você quer comer. Aí, gente, é no embarque, é depois do embarque, tá? Antes do embarque não tem. Então, se você vier pra a sala VIP querendo é, antes do embarque, você não vai ter, tá? Então, só depois do embarque, ó. A sala, tá ok? Eu vou mostrar pra vocês. Tá vazia, tá? Praticamente. E aí eu vou mostrar pra vocês a sala VIP, o tamanho da sala VIP. Vou dar uma volta com vocês, pra gente poder conhecer aqui, ó. Sala bonita, ampla. Ó. Vamos ver aqui. Ó, parte mais importante, né? Bebidas. Lanches. Ó. Agora no café da manhã. Tô achando que tá legal, viu? Ó. Razoavelmente, tá? Ó. Frutas, tá? pães, laçã. uma sala Aparentemente, pelo horário, tá tranquilo, né? Então, eu vou tomar um cafézinho aqui agora, vou dar mais uma voltinha com vocês, pra vocês conhecerem a sala. Mas é uma sala ampla, bonita, espaço para criança, Kids, ó, espaço Kids. Todas as salas, as salas têm o, o painel. Aqui é uma área de descanso. Aqui, ó. Uma área de descanso. A sala é ampla, viu? Bonita. Gostosa. Ó. Aqui é o, é o banheiro. A recepção. esse sala tem um outro espaço ali. E eu não consigo chegar nela. Eu vou perguntar como que eu faço. Mas eu vou tomar um cafezinho por enquanto. Porque eu tô com vontade de tomar um café agora. Adivinha vocês o que, que eu vou fazer agora? Hã? Tomar um cafezinho. Aqui, ó. Aeroporto, 24 horas. E aí, vamos ver qual que eu vou pegar aqui, ó. for café. Esse DNC, não. Acho que eu vou nesse aqui, ó. Então vamos ver se a gente consegue, né? Ó. Expresso. Primeira vez usando essa máquina aqui deles, aqui vamos ver. Muito bom. Agora eu vou pegar o Meu pires. né, Vou levar lá pra mesa. Cafezinho saiu. Deixa eu mostrar pra você. Cafezinho saiu. Estou aqui. Tudo que tá aqui você pode pegar sem precisar chamar ninguém, tá? Você vai pegando o que você quer comer. Eu vou pegar aqui um Eu queria um pãozinho, como não tem, eu vou nesse daqui, ó. Vou mostrar pra vocês, Vou ganhar esse daqui, ó. Tá vendo? Esse pãozinho. Com um cafezinho e um bolinho só. Um croissant. É E agora eu vou sentar aqui E tomar um cafezinho Depois eu volto com vocês já já Gente, então vocês viram aí, quando você sai do raio-x, vai virar à direita pela Dutch Free, entre os portões 7 e 8, você segue reto. Você vai seguir o portão 7 e 8, vai ter a loja da Victoria's Secret e a próxima loja já é a sala VIP, é VIP Club Aeroportos, tá? Aqui de Montevidéu. Para acessar a sala VIP de Montevidéu, é através dos três benefícios que nós temos aí no Brasil. Então seria, Lounge Key, o Priority Pass e o Dragon Pass. Esses três programas eles aceitam aqui. E aí, cada acesso é mediante ao que o banco te dá de acesso. Se o seu cartão te dois acessos, você pode entrar com duas pessoas. Você e mais um. Isso depende da regra do banco. Por exemplo, Santander, o Nick Visinclinity ele não aceita você entrar com um acompanhante. Tem dois acessos, mas os dois acessos é apenas para você, titular, usar. Se você passar dois acessos de uma vez só, eles podem descontar 32 dólares. De o passageiro que você usou, então não vale a pena arriscar, né? Então tem que ler as regras. E onde você vê isso? No seu aplicativo. Do Lounge Key através do Visa Infinite, do Lounge Key através do MasterCard, do Lounge Key através do seu cartão Elo, é, o Priority Pass através dos cartões que tem Priority Pass no Brasil, e Dragon Pass através dos cartões que é o Visa Airport Company que te dá o um acesso. A sala VIP que eu encontrei aqui, eu achei uma sala ampla. Por ser um voo internacional, é, eu achei que a sala VIP, ela não é é assim, nosso, que maravilha. Ainda mais por ser um voo internacional, é, vocês viram que eu tô mostrando para vocês aí por fotos e vídeos, os alimentos, eu, eu, talvez faltou um omelete aqui, faltou algum, alguns, alguns lanches diferenciados por ser uma sala VIP. Por exemplo, no Brasil nós temos aí é, variadas salas VIP de escolha, a escolha do cliente, né, terminal 3. Bem que a gente não compara um país com 215 é, milhões de pessoas. Há um país que tem 3 milhões e meio, no caso aqui, o Uruguai, né? Montevideo, se não me engano, tem 1 milhão e 300 mil pessoas. Então, é pequeno, né? São, São Paulo, praticamente, tem 14 milhões, 12, de 12 a 14 milhões. E aqui tem 1 milhão e 300, tá? Assim, é, é desproporcional. Tudo bem, mas a sala aqui, achei bonita, tá? É, limpa, você pode ver que a sala é bonita, limpa, ampla. Talvez o horário que eu esteja aqui, que eu estou aqui, tá vazia praticamente. É, talvez na hora de pico deve dar um movimento, mas talvez não deve lutar. No entanto, eu vi que os bancos daqui, está batendo muito forte o cartão com Priority Pass. Então pode ser que o Priority Pass aqui, por exemplo, através do América Express, é, o Scott Bank lançou o Platinum Metal, essa foto eu estou mostrando para vocês aí. E ele vem com Priority Pass. E eu perguntei na sala se ele já aceita o, o, o América Express fora do Brasil. Ela foi aceita mediante. É, eu perguntei se ela aceita o Alamir Express aqui e o de fora. O de fora aceita através do Priority Pass. Ou seja, todos os cartões da American Express que tem é do Priority Pass teriam acesso aqui à sala VIP, tá certo? Ali é o Sagon. Olha o tanto de gente fora da sala VIP. Ali é a entrada. Da sala, ó. painel nosso voo é esse daqui, ó. Da Latam, São Paulo, ó. Portão 4. É. Então, aqui é a Sala VIP de Montevidéu, terminal é, voo internacional. Para vocês aqui no Brasil, meus amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda, conhecendo mais uma Sala VIP aí, internacional para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.